O vídeo de hoje é para você que acha que não tem nenhuma habilidade ou criatividade para fazer posts nas redes sociais, mas eu tenho certeza que depois desse vídeo você vai conseguir fazer posts mega criativos para divulgar os seus produtos ou serviços na internet. Oh! Eu resolvi trazer esse tema porque eu sei que tem muita gente que deixa de fazer publicações porque acha que não consegue fazer um design legal, um post bacana, porque olha lá no concorrente e acaba se sentindo inferior e no final não tira o projeto do papel e para acabar com isso de uma vez por todas, nesse tutorial você vai aprender a criar posts mais criativos a identificar que tipo de imagem, texto, pode Combinar mais e tudo isso usando um aplicativo chamado Canva. Vamos lá? Olá, então vamos usar aqui o Canva para fazer pelo menos três artes diferentes, né? Artes mais criativas, trabalhar com mocap de celular e um texto do lado, é, trabalhar com texturas de fundo, trabalhar com GIFs animados, né? É... Trabalhar com textos de fundo. Então, aqui a gente vai fazer pelo menos três exemplos. Né? Esse exemplo aqui. É esse segundo onde a gente usa o gif e esse terceiro onde você pode colocar um computador e um texto que fique bacana para você. Uma dica que eu dou é você definir a sua paleta de cores, né? Para você ter um norte. Quais são as cores que eu vou usar no meu projeto e que servirá como base para todas as postagens? Vamos entrar aqui no Canva. Você precisa fazer o seu login, tá bom? E uh, vamos criar um design. Aqui em criar design, você pode digitar posts para Instagram. E aí, vai vir um, um fundo aqui, é branco. E aqui, o que, que é legal? Você pode escolher qualquer template que você queira trabalhar. Tem o gratuito e tem o pago, tá? São, tem as fotos que você pode buscar aqui. Os elementos que você pode incluir, tem elementos que você pode... São gifs animados, gráficos, linhas que você pode trabalhar. Os textos, música, caso você queira um post animado, com trilha. Alguns vídeos você pode incluir, alguns são gratuitos, outros não. E escolher um fundo, né? Com uma textura ou um fundo liso para você trabalhar. Vou escolher esse fundo amarelo aqui. Eu quero, por exemplo, inserir aqui um mocap de celular, né? Então, eu venho aqui em Fotos e vou colocar aqui Celular. E aí, virão várias fotos, né, pra você é, aplicar, só que eu quero um mocap. Então, você pode digitar o um mocap aqui para celular ou você procurar. Tem as opções pagas e gratuitas. Eu quero essa opção aqui, ó. Você pode diminuir ou aumentar... E eu quero trazer para cá, tá? E aí, uma coisa que é legal é que dá aqui dentro pra gente colocar a nossa imagem. Então, eu subi aqui um vídeo... Cadê? Vamos achar aqui, ó. Eu arrastei aqui um videozinho de quatro segundos que eu fiz nos stories. Você vai puxar o seu vídeo, puxa aqui pra fora, tá? Por quê? Porque você vai ajustar esse vídeo dentro do template. Então, a gente vem aqui diminui e depois com o próprio a própria seta do teclado você vai ajustando ele no template. Então eu vou aumentar aqui um pouquinho, ó. E aí eu vou soltar o vídeo, ó. E aí vamos colocar um texto para chamar a atenção é, da sua audiência para aquele conteúdo, para aquele tema que você vai trabalhar. Aqui você diminui o texto, ficou muito pequeno. Vou ajustar esse texto aqui do lado. E aqui, vou trabalhar com uma cor que combine, que chame a atenção. Um outro post que nós vamos fazer, e aí eu vou tirar esse fundo, vou tirar esse fundo. A gente vai fazer colocando um... um GIF, um GIF animado e uma foto sua que você pode colocar no meio, tá? Achei. Vem aqui, arrasta e você tem um GIFzinho animado. Para chamar atenção, a gente hoje, os nossos posts precisam chamar atenção. Quanto mais diferentes, melhor. Aí, para colocar a sua imagem, é, você vem em upload, imagem, essa imagem... Poderia diminuir aqui, ó, para deixar uma bordinha, tá vendo? E aí, eu já tenho o GIF, que eu poderia ajustar de tamanho, ó. E a imagem no meio, chamando a atenção pra você fazer uma legenda bem legal. Vamos fazer mais um? Por exemplo, eu tô aqui tentando encontrar uma imagem, cadê? Uma imagem de um computador, mas que seja gratuito, que seja em um mocap, tá vendo? Parecido com esse aqui, ó. Só que não tem, só tem pago. O que, que você vai fazer? Você vem aqui no Google, digita mocap computador PNG. Para não demorar muito, eu encontrei esse daqui, ó, tá vendo? Então você vem aqui, clica com o botão direito, salvar imagem como. Vamos lá, tá baixando. Aqui ó, temos um, um cap de um computador aqui para você fazer a sua uh, colocar alguma imagem. Vamos colocar aqui alguma imagem? Uh, vamos colocar aqui ó, em fotos e vamos pesquisar um tema aqui. Home, deixa eu ver uma imagem qualquer. Eu vou colocar qualquer imagem aqui. Tá bom, você vai pegar essa imagem. E vai arrastar ela para cá, vai diminuir. E aí, ó, primeiro você ajusta aqui, ó, e encaixa a foto aqui, ó. Tá vendo? Pra gente colocar essas riscazinhas, você pode vir aqui novamente em elemento e colocar linhas. Vamos ver se a gente acha alguma linha bacana. Ou se não, pode vir aqui e colocar gifs, que também, pelo menos, vai ter animado. Vamos colocar um, um gifzinho, que eu acho que vai ficar bem bacaninha. Aqui, ó. Bem aqui. Diminui. E ajusta aqui, ó. Olha aí que legal que ficou. E aí, vamos colocar o texto, certo? Uh, vamos escolher um, um texto legal aqui. E aí, você ajusta o seu texto, viu só? Então, um texto que a gente coloca aqui, um mockup com celular, um vídeo, um com GIF animado com uma foto e um com uma linha, um texto animado. E aí, o que, que você vai fazer depois que você montou aqui? Vai vir aqui em baixar o vídeo, e aqui você escolhe se você quer todas as páginas ou não. Aí, o que, que você vai fazer? Baixa um por um, tá? Nesse caso, gente, eu baixei é, todos de uma vez, mas aqui você pode baixar individualmente cada um, tá bom? Então, olha só como ficou. E o último post e aí, gostou do vídeo? Espero que sim. Se você gostou, compartilha, deixa seu comentário, se inscreva no canal. Um beijo e até o próximo vídeo.